Ora boas, bem vindos a mais um vídeo e hoje vou-vos mostrar uma coisa que muita gente não sabe e que é de uma facilidade de tamanho. Então como vocês veem este vidro está completamente partido aqui às voltas, não é? Esta película e este vídeo vai ser então sobre como colocar uma película protetora num telemóvel. O primeiro passo que vocês têm que fazer é tirar a película velha, se tiverem, não é? Se não tiverem, aplicam diretamente a película, e aqui pode ser uma parte um bocado complicada, visto que eu não tenho uma ferramenta específica para isto, uh, nem é este o intuito do vídeo, mas uh, como esta película está aqui partida, eu posso me magoar. Tenham atenção que dependendo da, da, da, da película, ela pode ser vidro ou plástico e pode não ser assim muito fácil retirá-la. Vamos tentar retirar esta, mas parece não está fácil. Alto. Ela já está a começar a sair. Vai estilhaçar, provavelmente. Convém em uma película porque, como veem, este telemóvel, se não fosse a película, como ele já estaria. E parece-me que está completamente novo. A película cá está antiga, não é? Toda estilhaçada. E agora vamos colocar... Uma nova. O ecrã até me parece que está limpo. Nós poderíamos retirar aqui isto, para proceder à limpeza. A capa. Ele está aqui. Isto é muito bonito. É um Redmi 7. Redmi Note 7. Uh, e está, até está bem conservado, uh, e a película está completamente nova. Ora bem, o que é que nós precisamos então para isto? Precisamos da dita película que vem assim, ou seja, isto é uma película protetora, e com, com cada pacote destes vem também duas pecinhas destas, uma molhada, wet, que é para vocês limparem, e outra seca, que é para depois também vocês limparem, para ficar seco e aplicarem a película. Convém terem também uma, uma base de, de trabalho, pode ser assim uma folha de papel aderente, por exemplo, que assim fica tudo muito mais macio e depois vocês vão precisar de tirar as gotas que surjam e convém estar a pressionar, e isto como é tudo vidro, não é? Uh, convém ter atenção a isso. Por isso, vamos então usar esta primeira toalheta, o número 1, que é wet, para limpar Eventuais resíduos uh, que, que tenha o ecrã do telemóvel. É uma película que, que deve ter álcool e tudo, não é? o, o, o que eles acham que limpa da melhor forma o ecrã. Ele começa a ficar meio úmido, porque isto é álcool. Aproveitamos e limpamos todo o telemóvel. Pronto, mais ou menos, não é? Já está ok. O sensor está aqui a fazer uma Vamos agora usar a seca. Ok, deixa eu pôr isto para aqui. Vamos limpar isto. Eles no, no pacote deste, destes artigos também costumam trazer ah, umas, uns autocolantes mesmo para tirar ah, a eletricidade. Ah, afinal tem aqui um rasurado um bocadito, até se houve, eu... Ai, ok, imaginem se não tivesse película. Pronto, já está mais ou menos limpo, não é? Mais ou menos limpo, e agora, sem fazer muito alaridos, sem fazer muitos alaridos, que é para não surgir aqui pó, nós vamos pegar na película, e ela tem aqui isto, que serve esta parte aderente, nós vamos tirar isto, e agora aqui é que vocês têm que ter algum cuidado a colar aqui, que é para ela bater certinho no, nos, nos pontos, ok, que senão ela vai ficar torta. Por isso, vamos pousar o telemóvel, para ser mais, mais fácil, se calhar ligá-lo para termos a, a melhor noção dos, dos limites do, do ecrã, e vamos colar, ok, vamos ligar, ele está... Ele está a desligar muito rapidamente. Vamos tentar colar agora bem. Que é mais ou menos isto assim. Okay. E vamos pousando a partir daqui assim... Ela praticamente já aderiu. Praticamente já aderiu, está aqui uma bolha ainda, não sei se conseguem ver, aqui assim, ok? Mas vocês agora, com a pecita, a toalhinha seca, também pode ser com a úmida, começam a fazer aqui forcing do meio para fora, que é para a bolha ir para o exterior, até ela sair por completo. Ou mais ou menos, não é? Ela até ficou bem centrada... Às vezes a bolha ainda pode ter assim um bocadito, mas ela com, com os dias, conforme, conforme passam com, com o andamento, ela tem tendência a ficar sem as bolhas. Aqui ainda tem um bocadito, vocês podem usar também um tipo um cartão de crédito, ou, ou aquilo que vos der mais jeito, de forma a pressionar as bolhas, já só tenho aqui umas gotículas pequeninas e se continuarem a pressionar elas vão acabar por sair sempre do meio para fora ok Ponto. Eu só tenho aqui duas pronto eu não vou insistir mais nisto vou continuar aqui com um duas pronto o, o intuito do, do vídeo era mostrar como é que se pulava e como veem já está mais protegido o telemóvel, está completamente novo, vamos aproveitar de limpar com a o resto do telemóvel... E como veem é uma operação muito simples, bastante simples, não custa nada. Estas películas por norma são baratas, é claro que se, se pagarem numa película mais, mais cara, não é? uma película melhor, ela vai custar já mais, um bocadito, mas isto por norma, 3 euros já tem uma película de jeito, 5 EUROS uma película melhor, uh, mas uh, nada como, como ficar o telemóvel protegido, porque se tiverem que trocar o ecrã, depois já sabem, estão feitos ao bife, não é? Mais vale trocar 10 vezes de uma, uma película de, de, de 4 EUROS, é? 10 vezes, do que ter que meter um, um ecrã que lhe custa no mínimo 40 EUROS, e nas telemóveis ainda é mais caro. Ok? Altinha, Não tenho mais! Espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem, não tenham medo, mandem vir isto da internet, do AliExpress. Eu tenho aí vídeos a mostrar como é que se faz com, compras com o AliExpress através do, do MBWay. É pacífico, ou seja, geram um cartão MBWay. Mandam vir aquilo, aquilo demora 3 semanitas a vir e, e ficam com o um problema resolvido e nunca vão ter o problema de, do telemóvel partido e depois ficarem com o ecrã partido. Ok? Não tenho mais. Cuidado aí com, com o bicho. Não saiam de casa. Peace and love. Fui.